Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você já confundiu a amina com a amida? Se sim, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar qual é a amina. A amina são compostos orgânicos derivados da amônia. E eles surgem quando há a troca de um, dois ou três hidrogênios ligados ao nitrogênio por cadeias carbônicas. Então, quando substituímos um hidrogênio, nós temos uma amina primária. Quando substituímos dois hidrogênios, temos uma amina secundária. E quando substituímos três hidrogênios, temos uma amina terciária. O seu grupo funcional é o? R, N, H2, ou o nitrogênio ligado a dois ou três radicais. Agora nós vamos ver a nomenclatura da amina. Para cada amina primária, secundária e terciária, existe uma regra específica estabelecida pela IUPAC para sua nomenclatura oficial. Então, a nomenclatura oficial para a amina primária é a seguinte. Prefixo, mais infixo, mais amina. Então, nós temos aqui, um, dois, três, quatro carbonos. Met, et, prop, put. Então, vai ser but. O infixo vai ser an, porque só tem ligações simples. An, mais amina, que é a terminação. Então, para esse composto aqui, vai ser... Butanamina. Agora nós vamos ver a nomenclatura para amina secundária e terciária. A nomenclatura para a amina secundária e terciária é a seguinte. A cadeia menor conectada ao nitrogênio vai ser considerada um radical com sufixo IU e posicionada na posição N. Já a cadeia maior vai ser considerada a cadeia principal. Então, a nomenclatura é N mais a cadeia menor, que é o prefixo, mais a terminação, né? O sufixo, IU, mais a cadeia maior, que é o prefixo, mais o infixo, mais a mina. Então, vamos lá. A cadeia menor é o que tem um carbono. Um carbono aqui e um carbono aqui. Então, a cadeia menor é a que está ligada, né? Conectada ao nitrogênio... E posicionada na posição N, quer dizer, vai ser o N. Como nós temos um carbono, é met, com a terminação e o metil. Como nós temos dois, vai ser dimetil. A cadeia maior é a cadeia principal, nós temos met, et. Ligações simples, então vai ser etanamina. Então, quando a gente tiver uma amina secundária ou uma terciária, essa aqui vai ser a nomenclatura para elas. Agora nós vamos ver a nomenclatura usual, que é usada no dia a dia. A nomenclatura usual em moléculas complexas, considero, o NH2 como sendo uma ramificação da cadeia carbônica e indicada pelo prefixo amino. Já a cadeia mais longa é considerada a cadeia principal. E o restante vão ser ramificações. Como assim? Vamos ver o um exemplo. Então, a cadeia mais longa é a que tem maior quantidade de carbono. Então, vai ser essa. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos começar a numerar a cadeia pela extremidade mais próxima do grupo amino. Então, vai ser por esse carbono. Então, vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o NH2 é uma ramificação com o prefixo amino. E qual é a posição dele? No carbono 2. Então, vai ser vou colocar aqui 2. Ameno, nós, tamos, nós temos ramificações, então a gente tem um, dois grupos metil, que estão no carbono, dois e três. Então vai ser dois, três, dimetil, que são dois. Como a cadeia principal, né, a mais longa, tem cinco carbonos, vai ser? Pentano, porque tem ligações simples. Então, quando a gente for fazer uma nomenclatura usual, né, que é usada no dia a dia, de uma molécula complexa, é desse jeito. Então, vai ficar esse exemplo aqui, vai ser o 2-amino-2,3-dimetil-pentano. Agora, nós vamos ver curiosidade sobre a amina. Curiosidade sobre as aminas. Drogas e medicamentos. Os alcaloides são aminas cíclicas com anéis heterocíclicos contendo nitrogênio. Eles são de origem vegetal, mas também podem ser sintetizados em laboratório. Eles agem na defesa das plantas contra insetos. Suas propriedades permitem que eles sejam usados como medicamentos. Entretanto, Visto que causam dependência química e psíquica, devem ter prescrição e acompanhamento médico. Vamos ver alguns exemplos. Como exemplos, nós temos a nicotina, produzida na queima do cigarro e é responsável pelo vício de fumar. A cafeína, presente em várias bebidas como café, pó de guaraná e chá preto, é estimulante do sistema nervoso central. A morfina, extraída da papoula, é usada para aliviar dores intensas. A cocaína, extraída da folha de coca, já foi usada em medicamentos e em bebidas, mas atualmente seu maior consumo é em drogas ilícitas que destroem a vida de inúmeras pessoas. Anfetaminas, grupo de aminas capazes de ativar o sistema nervoso, diminuindo o apetite a sensação de fadiga e gerando aumento de ânimo. São estimulantes energéticos e seu uso pode levar a crises semelhantes à crise de esquizofrenia com alucinações auditivas e dependência. Antidepressivos Um dos antidepressivos mais prescritos é o cloridrato de floxetina. A fluoxetina é uma amina que atua na recaptura de serotonina,